Oh meus amigos eu sou o Dudu de Noel e se você deixar o like nesse vídeo você vai ganhar um presente 5 mil diamante na sua conta bancária e se você jogar Vlogs, você vai ganhar 5 mil robux mano que bosta velho que bosta é essa e fala pessoal e sejam da mais um vídeo e hoje estamos aqui para dentro de uma nova série no canal. E, bom, primeiro eu quero te explicar aqui, mano. Como que o começo da série eu estou cheio de ter aqui. Tudo aconteceu assim, mano. Eu tava, de tipo, boa, né? Gravando, eu fui gravar o primeiro jogo. Eu peguei tudo isso aqui. Só que quando eu fui editar, mano, o... Eu não sei porque, mas o vídeo não salvou. Tipo, salvou, mas bugou o projeto. Tipo, ficou tudo. Tudo verde. Aí eu. Não, e também eu sei porque deu tudo verde. Porque eu tentei gravar com outro gravador. Porque. Você sabe, né, mano? Você sabe que de vez em quando a pessoa enjoa de um gravador e mano, então é isso, né, velho? Então já vamos começar aqui essa série, mano. Peguei isso tudo de item aqui, já achei até uma de bambu aqui. E já tá de noite, mano. Ah, comenta aí embaixo se você gostou de minha skin de Noel, mano. Gostei, véio. fala a verdade, que gostei. Guardar essa parte que eu achei no portal vamos lá. guarda Esse bambu aqui. E beleza, né, galera? Agora galera, bora começar aqui. E bom né galera, para começar logo a nossa série daquele jeitão, eu não queria tá minerando por agora. Eu já minerei um pouco em off, na verdade em off não, né, pra ver, mas eu perdi a gravação. E bom, como eu falei, eu, eu quero mais é fazer nossa basezinha aqui e quem sabe der uma minerada. Eu hum, não sei o que eu posso fazer na série até porque eu perdi a gravação, né. E se eu não tivesse perdido a gravação, pelo menos eu tinha alguma maneira de me redimir, mas tá de boa né, eu vou fazer aqui uns bagulho aqui eu já vou, encontrei aqui essa veia mano e já é bom para nós conseguir, eu achei que ela desespawnar, porque tá à noite mano, e bora, coisa não, se não ela desespawnar, e o uniforme, aí beleza, agora já temos aqui a lua então já tá mais de boa né, pro nosso lado, agora é só nós fazer nossa turma e dormir né, porque cara, que parulho é esse, tampa essa Beleza, Estou juntando com essas duas lâminas, nós temos três anos aí. Beleza, agora eu faço minha cama, né? Que é meio óbvio fazer aqui minha cama para ele ficar é, protegido, supostamente. Tá é bom, ah, não ferrou. Como é que eu vou dormir com um monstro do lado? Não, né? já tem carro... um buraco para baixo. Essa é a técnica holandesa, mano. Vocês têm que aprender comigo. Eu sou pro player rapaz, se você não achar um, se você não achar um, não achar um bagulho, você acaba tá um buraco, muito simples, caraca mano, o botão tá muito baixo, você é louco, dá que... e beleza, então beleza né galera, agora que ficou de dia mano, eu posso dar tá saindo aqui, e nós vai estar em busca de recursos, ou seja, madeira para nós fazer nossa primeira base aqui na nossa série. Lembrando que você só vai continuar se você deixar o like. Então, mano, acho que muito fácil. me ver se você deixar o seu like, é muito importante. E eu vou morrer por isso que ele é oh, socorro, socorro, meu Deus. Caraca, mano, esse aqui ficou muito ah, é cara. caraca, bro... ah, caraca, Meu Deus, meu Deus, meu Deus. Corre. Corre, velho. Corre, oh, meu Deus, agora correr. Agora mata ele, mata ele Mata Não, não, não, eu vou, vou morrer Eu vou morrer Eu vou morrer Caraca, lascou Eu vou morrer Calma aí, eu vou morrer, mas eu vou Dar meu spawn aqui, ó Spawn aqui, tô... porque se eu morrer Pelo menos eu nasço aqui, né Beleza, mata Ai, caraca aí, matei. Caraca, tô A ah, melhor me matar logo, né? Porque eu fico mais preocupado. Eu vou morrer, eu vou nascer aqui mesmo. Aí eu falo isso, eu morro. Cara. beleza. Aí, beleza, nascer aqui. Então tá de boa. Eu devia ter deixado essa cama lá, né? Mano, eu sou meio burro nesse esquisito. Mano, então nós vai pegar aqui algumas madeiras numa rápida e pequena timelapse Cara, mano, o papagaio tá louco Só que antes de nós estar fazendo isso, mano, vamos dar, tentar domar um mais papagaio não, mano Porque eu quero ter um mascote já no começo da série E o ruim é que eu nasci nesse pioma, né? Esse pioma é uma bosta, mas ao longo do tempo nós vai estar saindo dele aqui, mano Vai ser meio que um forever mapa isso aqui, mano. Vai ser um mapa que nós vai sair de um idioma pro outro, tá ligado? Mano, tem um enderman aqui do lado e o papagaio... Vem cá com o papagaio, Eu não quero por pra ele morrer não, cara. Vem cá o papagaio. Olha o papagaio veio para cá, agora nós... Ah, não, tinha que... mano. Cadê o papagaio? Ah, ele tá tomando uma chuva. Cotário, cadê o papagaio? Véio? Cadê o papagaio? Aí, caramba, consegui domar aqui rapaz agora ele me segue, né? Tem que seguir, né, mano? Aí ensinar essa final. Vamos limpar aqui pra, pra ver se ele segue mesmo. Ele tem quem mano Ele veio aqui, eu deixei ele aqui, mano. E agora nós vai pegar algumas madeiras aqui numa time. E, caraca, mano, tá relampagando forte aqui, viado. É, bora dormir, mano. Só só que deve dormir em chuva de trovão, né? Senão, caraca, vai Mano, o volume tá muito alto, não sei se vocês estão vendo, mas eu vou abaixando. Meu Deus, mano. <risos> o tanto de zumbi na água, mano. Os caras tão fazendo farra aqui, mano. Que que é essa? Mano, vamos lá, vamos cair na porrada, velho. Caraca, mano. Acho que vai ter tantos zumbi, os caras tão fazendo festa, mano. Você é louco, olha isso, velho. Tem uns. Pera aí, tinha. Eu já matei um tem simples zumbi aqui, tô tentando com aquele que eu matei. é louco velho. aí beleza mas tem outro ali eu vou pegar essa carne coisa mas não sei é porquê vamos matar aquele ali também porque ele ali vai ser por... um vai ser um de um dia até daqui é porrada beleza agora galera bora pegar aqui essas madeiras numa time lapse. então I get just what I want, yeah, rise like the sun, yeah, fatal like a gun, shooters gonna shoot and I'm gonna shoot until yeah. I find yeah. always do it on up. my own, so I gotta get through it, and the only thing I know is to love what I'm doing, never give up, never slow, till I finally prove it, never listen to the no's, I just wanna keep moving, yeah, I put out all the start. it's my Beleza né, galera, conseguimos aqui nossos, é, conseguimos aqui, é, como eu posso dizer, conseguimos nossa madeira também, machado quebrou E agora mano, nós vamos decorar aqui nossa casa, né? para pro, pro próximo episódio nós minerar Galera, eu tô tentando aqui, passar uns ferrinhos aqui mano, porque eu vou precisar pra fazer uma picareta melhor mano, aqui é que, pra quebrar esses blocos de, bloco de pedra é muito chato, então Bora fazer aqui uma piguetinha de ferro, que já é meio alzinha. E agora, bora de time-lapse pra construir isso aqui. E galera, eu terminei aqui fazer a casa, mano. E se você, primeiramente, de mostrar a casa, mano, eu queria pedir pro seu like, não passa a continuar. E mano, agora, se inscreve no canal também. E aí, se liga agora, eu não ficou muito bonito porque eu não sei construir direito, mas se liga na entrada, mano. Você é louco, mano. Essa entrada ficou, é a parte mais top. Ela não tá feita, ela não tá toda totalmente pronta. A parte mais da hora é aqui, aqui fora, mano, a entrada. Aqui dentro não tem muita coisa ainda Não terminei ainda, mas bom né galera Esse foi o vídeo, espero que não gostasse, se você gostou desse seu like Se inscreve no canal, se não for inscrito, Ativa o sininho Se ainda não ativou, e é isso, valeu galera.